Porra, não entrar, não. olha lá, lá, lá, olha lá, olha lá, Alexandre, se abaixa, se abaixa. Deita, deita, deita, deita. <risos> olha lá, louco. Me segue, Alexandre. Para olhar pra cima, porra, tá louca? Para, Alexandra! você Que isso, tá que você isso? vamos rotear né? ele, é? Alexandre, Não, Alexandre, tá Ai, Volta. <risos> Volta, pra cá, <risos> E rapaziada, vídeo novo de Free Fire aí, moleque, compartilha com teu amigo aí pra nós pegar 20 mil inscritos aí no Free Fire aí Pra mim continuar fazendo vídeo pra vocês aí, beleza? Se inscreve no canal se você for novo, moleque Ativa o sininho pra tu receber todos os vídeos que eu lançar Comenta aí o que você achou e comenta ideia de vídeo aí pra mim trazer no Free Fire, beleza? Esse vídeo eu gravei pro Cadu, mano, o canal dele vai estar na descrição, beleza? Passa lá, se você não conheceu o canal dele, se inscreve lá, é nóis, valeu e fica com o vídeo, moleque Quer pular, quer mano? Quer sentar? Quer pular, mano? Quer pular? Você quer pular? Pula que eu pulo, Pula. se você quiser pular eu pulo Pula na minha rola... Ah, Ih, caralho Já avisei que vai dar merda isso Olhei. pulei Pra onde, cara? Ah, Na tua tá rola. É bicho, é <risos> Pra onde que não vai, cara? Ah, tá, Eu tá, não sabia que tu queria fazer, dizer isso Não, porque tu tava, pô a pedera chama solta Bora para aqui, pra Klai Clá... Caiu, chuchu, chá... Catu slima, cara. Porra, é muito burro. Catu liva. Catu saliva. Catu a prima. Catu <risos> a irmã. Catu a tia. É a minha prima. Catu a prima mesmo. Tá fada Ai. cagando a cachorra. Tá prima cachorra, mano. Ih, vai tomar no cu, rapaz. Fala se da é minha irmã não, tá pirando. Não, tua irmã é outra cachorra. Ah, minha irmã é minha irmã, pô, e aí? Ah, minha irmã é minha irmã, pô, e aí? Ah, minha irmã é minha irmã, pô, eu não entendi o que ele falou Tô do teu lado aqui, mano Pode, Posso ficar aqui? Ah lá, tem cara ali Mete o pé, moleque Só na minha casa, porra Cadê, moleque? Matei, costa, mãe. costa, costa, costa Tem, tem costa, costa w, p... w, W, W, W, W Que w, w. W. w, moleque, mentiroso Dentro da casa Te juro, aí dentro Ele entrou Aqui, aqui, aqui Acabei de avistar Cadê? Acabei de avistar Do outro lado aqui, ó Vou até subir em cima da laje aqui Pra ter uma visão periférica É claro que casa que ele tá, cara? Tá aí, cara. Aí, cara. Nessa daí Valeu. mesmo. Olha lá, olha lá, lá, lá. Alô, ele tá correndo. Boa, moleque. Pronto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Começa com ele. Pô, já matei dois e tu? Ah, matei ninguém não, pô. Só tô acompanhando. Beleza, então. Deixa chega eu aqui, matei, chega mano. aqui, mano. Tô indo, tô indo. Tô colocando aqui, mano. Calma aí, cara. E agora não, pô. Não né? é a tua colocar, vez, não. Eu quero colocar. Quero colocar. Caralho, vai Toma, safada, piranha. E aí, parceiro, cadê teu, papapá, cadê teu amigo, porra? Caraca! que é mano, isso? Pegada, tá minha pica, filho. Caralho, a pica Caralho. muito Caralho. grande, papo reto. É... Que moleque é, fatal, ah. mano. Né? Foi sem querer, foi sem querer. Amor. A culpa não é minha, né, mano? O cara morreu aí, porque, porra, não tem uma culpa de ter a pica tão grande assim. Caralho, lesão normétrica, mano. Exatamente. Meu, meu sonho se realizou, mano. O que? Jogar free fire com o cafajeste na live Não tô lembrado não Eu vou fazer uma história aqui Beleza ficou, rapaziada, brota aqui na live, tô jogando com meu mano cafajeste Meu pau de mobilete, só brotar Quer namorar comigo? Caralho, eu, o pau ficou de mesmo, rapaz. Passa a visão, passa a visão Como é que tá o morro? Mano, se eu passar a visão, infelizmente eu fico cego. tá ligado? Dá tá me trolando, filha filho da puta! Tanto não passa a visão não, porra Ô oh, sol, vê se me esquece Chupa a minha pica Pô, que eu queria matar esse Vitor Clay aí, mano Aê. O nome dela é Jennifer K3 aqui Saldana em cima K3 e ah, é? colete 2 aqui Jura? Não, tá maluco Ah, pensei que estourar o barril e me matar, mano Já é como? <risos> Matinho é. mesmo, cara Eu podia ter hum. feito isso porra. Como tu vai fazer isso comigo, cara? Já tava ligadão meu. Pô, mano, que vai ah, girar vai na cabeça não tem não, mano Ó, Clica com o botão direito e com o esquerdo Aí tira a mira, tá ligado? Porra, cadu, do Papa Kill! Caralho, eu tava te ensinando, foi uma demonstração de como fazer, cara. Clica com o botão direito. Você tira a mira, bota a mira, tira a mira, bota a mira, tira a mira, bota o casaco, tira o casaco. É, é, quantas vezes, é duas vezes ou três vezes? Não, cara, quantas vezes você necessita, cara? Que viagem é essa, velho? Eu oh. não achei não. Bora pegar madeira aqui pra construir, cara. Bora, bora. Two hours later. Ih, caralho. Vamos, pô, vamos, vamos, pegar outra e derrubar o já. confundi com o Free Fire. Tu <risos> confundiu o Free Fire com o quê? Com o Fortnite, mano. Ai, caralho, ó, tem maluco aqui na. Que isso? Cadê? Olha aqui, olha aqui, Cafaiaste. Não Ai, pode ir no meu bilhete. Matei, matei, caralho, porra. Caralho, caralho. Sou muito preciso, Cafaiaste. Desgraçado, vou comer teu cu, não. Vou comer o cu do teu amigo. Cadê o amigo dele? Bora. Cadê teu amigo? Bora, porra. Ih, caralho. Não, não, não. <risos> pô, muito forte atacado. Tá, Bora dançando, bora dançando, mena. Calma aí, calma aí. Eu que, que vir aqui tchac. pegar outra arma que eu esqueci de... Ir. Aí, o ar drop caindo, sem paraquedas. Caralho! Não tem paraquedas não, cara. Tu drop aqui. Tem não? Não. Ele caiu, é um não foda-se mesmo assim. Parece uma merda, cara. Porra, tão ignorante. <risos> Só tem paraquedas lá em cima. Quando ele tá no chão, não tem mais não. Ah, jura! Ah, jura! Olha lá, lá, Lalão! Lá lá, lá, lá, lá, É. 60. Você que seta, hein? 60, Papo... mano. Papo reto. 60 é você, pô. Tá maluco? Caralho, mano, eu vou ter que matar o cara. Me dá uma carona aí, pô. Vamos curtir. mano. Entra aí, pô. entra aí. Vai, vai, vai, entra tu. Lá por cima, lá, ó. Tô vendo ali, ó. Tô vendo, tô vendo. Tem três caras aqui. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Tá. Ah, <risos> Caraca! Lançado. Meu Deus do céu! Vai rapaz, gente! Vai moleque! Puta mano. que pariu! Vai tomar no ah, cu, moleque! vai embora, vai embora! Vai, vai, vai matar o outro! <risos> Ganhou! Caralho, é que é piloto! Pô. É moleque. Da, que porra de vitória foi que é essa! Que bicho! Meu Deus, moleque! Salgo Vamos ter a porra do jogo! <risos> Os caras não falam não, não, meu Vai cair onde, bando de filha da fala, Léo? Cabeça de rola Responde não, de regraçado. Responde, Léo, seu merda <risos> Ih, a criancinha Ih, caô, que isso, cara Você uma desculpa, desculpa, desculpa, desculpa eu... Léo Eu tô em cima de nada aqui, mano Dá um kit aí, Léo Ainda eu tô procurando aqui Tá procurando Ai! Aqui, Pô, já falei pra tu me dar o kit, Léo Bora, passa o kit, mano Passa o kit, Léo mano. Achei Achou? Traz aqui pra Porra. mim. Léo, traz o kit pra mim, Léo. Pelo amor de Deus. Eu tô indo. Ué, mano, me ajuda aqui, velho. Ô, Léo, pelo amor de Deus, Léo, vem. Tô indo. Pô, você tô tá, indo, tá mentindo, mano. Aqui. Vai deixar eu morrer mesmo? Tá, indo. Tá bom, tô te esperando, Léo. Cabe, pra ver que tá aqui, tá aqui, tá chiando. Me ajudei, cara. Não, nem você pode escutar o que vocês estão. Tá... Léo, me dá o kit aí, Léo. Olha só. Alô, lá o cara lá. Pô, vocês não estão vendo os caras não, rapaziada? Quer ser meu amigo, Léo? Sim. Então tá, me fala teu nome todo. Eu eu vou... Lolo, que eu vou escrever teu nome aqui na minha lista de amigos. Mas tá aonde? Não, fala teu nome todo. Eu tô aqui do teu lado. Eu vou escrever teu nome na minha lista de amigos aqui. Leandro. Leandro. É o nome do jogo é, é meu nome no... normal? Normal, teu nome normal, teu nome todo. Ricardo. Leandro Ricardo. Pera aí que eu tô escrevendo. Pode continuar, vai. Ô Leandro, vem aqui agora. Pra gente ser amigo, tem que vir aqui perto de mim, Leandro. Ih, caraca, tô dando um tiro, Leandro? Vamos, vamos, vamos, vamos matar o cara ali, Leandro. Esse rebote. Pronto, Leandro. Matei o cara. Vem cá, agora você tem que vir aqui perto. Vem cá, Leandro, eu tô aqui, para a gente ser amigos agora, vem cá. Vem cá. Pronto, agora a gente é amigo. Caralho, revive o cara, mano, coitado. tá ah, eu é ele ser meu amigo, ele tinha que morrer, pô. É, ele fala é que aqui negócio? dentro tem, cara. Não, não, é pra tu vir não, animal, eu é sei, ele. sei, cara, tu pra vai, pra ele vai ele é aqui, vai. Ô, ô, Léo, ali dentro tem kit ali. Ô, é. é, é, Foi. É lá dentro, lá dentro, Léo. Lá dentro, o jogo dele deve estar burrado. <risos> Ô, Léo. O <risos> que, que você tá é fazendo, Léo? Léo, para com isso, Léo. Léo ficou puta e quitou, mano. Alia, qual é o teu nome, Alia? Alexandra. Ah, é menina. Tô muito ruim aqui, gente. Tô boiando. Você está aprendendo a jogar? Eu te ensino, Alexandra. Vem cá, me segue. tá me ouvindo agora? Tô. Olha aqui como é que eu sou gostoso. Olha para mim. Bonitão. Bora, desce. Alexandra. Quer ficar bonito Alexandre. igual eu? <risos> <risos> Levanta, pô tirando. Bora, vem comigo. Vem comigo. Ação, não nosso por essa que garota não é sai de barra da Victoria também? você tá, não que sabe que andar, caraca. não? Mano, vem cá, vamos resolver isso aqui com essa garota, aqui. ela tá de sacanagem com a nossa cara. <risos> Qual foi, parceiro? Tu não vai andar, não? É, é, é, é, é. Ela tá bugada, cara. A cara dela, tá diferente é, é, é. do corpo, ó. lá. Dá um é uma fantasia. Tô fazendo, nada que me atirando. Tô enchendo a minha laça aqui. E tá fugindo, tá fugindo. Tá fugindo. Olha, Jean, tá fazendo nada mesmo não, pô. Nós quer que tu faça alguma coisa. Corre, vem. Vem, vem. Pra cá, pra cá, cara. Isso, pô! <risos> Continua correndo, vai! Corre, corre, corre! Tem o caras atrás tá da assim, gente! O então. Quê? Gui, Gui. Porra, não consegui entrar! Deixa o cara! Ah, lá, lá, lá! lá. Ah, lá, Alexandre! Se abaixa, se abaixa! Deita, deita, deita, deita! Ah, lá, não! O carro do cara preso! <risos> Olha o cara aqui na frente, aqui, ó! Ela é muito. Vou matar! Ela é muito ruim! Ah, não, gente! Tô tomando tiro, tô tomando tiro Matei, matei Tem outro cara, tem outro cara ali na, na direita ali No problem, não problem Deita, deita Alexandra Tô deitada merda Alec Alexandra Já continua deitada, senão tu vai morrer Tô tomando tiro, tô tomando tiro Lá em cima, <risos> lá em cima Quando vai ficar deitada cara? Deita, deita, Ih, que f*** tem mesmo? Tem pô, também tiro Fudeu Matei, matei, Caralho, pode levantar, que jogado, pode levantar que é você? Levanta, levanta, tá tudo sob controle Isso, Caralho, chega aí, chega aí que vem. Que... vem pegar as armas do maluco. Que... Me segue, Alexandra Para de olhar pra cima, porra, tá louca? Para, Alexandra Isso, é você? Calma aí, tá bem, bem. Aqui tem que ser atividade, porra Nada de calma E lá embaixo, lá embaixo? Aonde é? Abaixa, Alexandra, vai embaixo lá Abaixa, deita, deita, deita Rápido, olha lá em não. cima também. Para de gritar, tá maluco? Tô, tô Ui, gritando, não, caraca. tá muito alto aí, desculpa. Porra, de oh, tá gritando não. Caralho, tem muito cara aqui socorro. <risos> tá levanta, Alexandre, levanta e corre, levanta e corre, meu Deus. Eu tô marcando seu Levanta e corre, Alexandre. Vem, vem, vem, vem. Você consegue? Caralho, esse cara é muito tóxico, mano. Eu vou morrer. Vem bater nessa pedra aqui, é Alexandre. Ai, já corre. Eu tô Alexandre, bem você... jogo. Vem cá, vem cá, Alexandre. Meu é. Deus, cara. Caralho, tá maluco velho. Uh, tem que barulho. Ah não, que mentira. Tem Alexandre, pra cá? Que é isso, vamos lutear ele. ele. Alexandre, nossa! Não, ah, eu tô morrendo. Jota! Ai, irmão! Volta pra cá, oh, tá no gás. Caralho, Calma filha, vira aqui, volta aqui onde eu tô! Viu lá! ela vai morrer! Já era! Sua burra! Viu, ele esse... caralho! Vai salvar salva ela, vai salvar ela, vai salvar ela, que mano! Que é burra! Vai lá, vai lá, vai lá. Tu é loura, garoto! Caralho, mané, morreu pro tóxico, mané! Caralho, Alexandre, tu é loura? Caralho, tu e o China acostumou ela, meu pois. Fala a verdade, tu é loura, pô. Uma hora eu consigo. Eu acho que tu não consegue, não, eu, que medo, Olha, Que tu fez. Na direita, na direita ali, ó. Ele deitou, ele deitou. Vem pra pedra, vem pra pedra. que, que é, ó, no 200. 285, 285. Olha a escadinha ali, ó, no murinho da escada. Ai, Tomou que bala! Tomou-lhe um balão bar... Tomou um na cabeça. Brancheirinho, saco derrubado, Brancheirinho, saco de mercado, Brancheirinho, linguiça me de feijão que é mato, Brancheirinho...